Bom, estamos aqui em mais uma conferência do Meio Ambiente na Arjau Paulista e eu vou falar sobre os projetos tenho, da minha escola e qual é o tema dela. Bom, meu nome é Renan Gonzaga Sanella, tenho 16 anos, estudo na escola Luiz Campassi e o tema da minha escola é biodiversidade vegetal. Os projetos que já foram realizados na nossa escola foram os pontos de eco-pilhas e eco olhos, e também temos um mural verde que as pessoas podem é, colocar suas ideias, ob, objetivos do, sobre o meio ambiente. Também temos as, as lixeiras seletivas, que podem que podem é, separar o lixo que pode ser reciclável ou não reciclável. Por que você entrou nesse projeto? Eu entrei nesse projeto porque achei muito interessante, para porque as pessoas estão maltratando muito o meio ambiente e para ajudar a Laranjal a, a evoluir sobre mais coisas do meio ambiente. Por que você entrou nesse projeto, mano? Eu entrei nesse projeto por meio de uma votação da minha escola. Aí, conforme eu fui vindo nos oficinais, eu comecei a gostar. Meu nome é Matheus, tenho 14 anos, estudo no Colégio de Laranjal, e os temas da minha escola é água queimada. Os projetos já foram realizados, foi entrevista com o secretário da Agricultura, Barijan, ou palestra com o gerente da Sabesp, distribuição de mudas de eucaliptos na minha escola, e vídeos educativos. Meu nome é Andriele, tenho 16 anos, estudo na Escola Luiz Campasso. O tema do nosso projeto é Biodiversidade Vegetal. Os projetos que serão realizados na nossa escola são é, no Espaço Verde, que tem lá, a gente vai colocar hortas com plantas medicinais e flores ornamentais. Também a gente tem um outro projeto a ser realizado, que será o Adote uma Praça, com parceria com o junção. onde serão feitas reformas, como pintura e iluminação. E o plantio de várias flores. Então, como você entrou nesse projeto? Eu entrei através de um convite dos professores e eu, eu pensei assim: que a gente deve cuidar do nosso do meio ambiente e cuidar da nossa cidade. E você? Por que você Bom, um meu nome é Zaida, eu tenho 13 anos e estudo no Colégio Laranjal. Os nossos temas são água e queimadas e os nossos projetos a serem realizados é que a gente pretende conversar sobre atitudes corretas, a gente pretende colocar vídeos nas redes sociais e também a gente vai fazer uma festa julina com brincadeiras educativas para as crianças do segundo ao quinto ano. E eu entrei no projeto, mais por votação, mas agora eu estou me inteirando com ele.